Bah, aí pesado, tranquilo de bolso, eu vim aqui pra mais um vídeo, mano. Tô aqui dublando um pouquinho rapidinho o vídeo, porque esse vídeo foi meio gravado sem querer. É, nesse vídeo aí eu tô no server da Montina Club, mano. É um server que eu criei, é um server que eu tô rosteando. Eu geralmente tô abrindo o server lá pelas 3 horas da tarde e até a meia-noite deixo o server rodando, tá? Na descrição eu tenho o link do Discord. Nesse Discord vocês acham tanto o link do server quanto dos mods que eu uso, que eu uso lá. Eu também criei duas calls separadas para quem estiver só no server e não quiser conversar sobre outros temas. E aí, quem quiser entrar, deseja uma boa diversão aí. E fiquem com o rolezinho aí, manos. Que foi interessante esse final, tá? E é. aí, Mano, quem que é esse cara, velho? O cara da frente, toca tá muito, bem. mano. Demais. Opa, e mano. E, e vocês aqui tive tipo que vir, tá ligado? Não resisti. Tem um random aqui, um tal de C, o cara é mó bravo. O cara anda bem. Os random que entram aqui andam bem pra caramba, velho. Hum. Melhor. Vai entrar, Thiago? Hum? Vai entrar no jogo? Vou, vou. Matheus, tá aí? Pouquinho, vai no banheiro. 3, 2, 1, vai! Mano, o cara tá testando nós, não é possível. O cara é superou binário. Vamos lá, velho, tá com o demais. O meu mais do que Acho que o meu não tá com mais potência, velho. Ah, beleza. Valeu pelo valorzinho aí, gente. Valeu aí, mano, é nóis. Depois eu entro de volta. Suave. Tamo junto, valeu, valeu. Tenta descobrir quem é esse cara aí esse cara não é do canal, né? Nossa, Thiago! Que Nossa, desgraçado. Thiago, que ah, desgraçado! O cara mudou grande, o nick. Mano. A gente elogiando o cara, terra, meu Deus! Caralho, Thiago, tu ficou bom, hein, mano? Tá treinando, cara? Da... Ontem tu não tava assim, mano. Então, os não tem <risos> pra caralho. Nossa, Thiago, é. você é um pão muito bom, mano. <risos> eu tô com a raiva do Thiago agora, velho. <risos> eu tô com a raiva, porque eu tô feliz, sabe por quê? Uh -huh. Porque eu gravei. Você gravou? <risos> Nossa, isso vai dar um vídeo muito bom. velho. vai dar um vídeo muito bom, velho. Vai dar um vídeo muito bom. Véio.